Tem essa coisa que me incomoda. Eu sou, você está vendo, branco, pode não parecer, mas sou hétero, sou cis. Cis é de cisgênero, ou seja, eu sou bem aquele padrãozinho. né Homem que gosta de mulher, que se identifica como homem, que se veste como homem, pode ter um jeitinho meio assim, mas aí é da tua cabeça. É, a minha identidade de gênero, de expressão de gênero, etc. É tudo de, nos conformes com o sexo que eu nasci. Alguém vai falar que não é, que é mentira. Então, estou eu aqui, vítima de preconceito, por dois motivos. Por sempre ter sido gordinho, não sofri muito com isso, e por ser nerd. Isso doeu um pouquinho. Ser nerd me causou algumas alguns sofrimentos. Mas eu tô aqui pelo seguinte, todo mundo que é vítima de algum tipo de preconceito sente que o mundo está descambando, que está se estropiando, que a casa ruiu, a casa tá caindo, o castelo tá desabando e, cara, cada dia mais negros, mulheres, índios, gays, lésbicas, transgêneros, etc. Né? Tantas pessoas que são vítimas, tantos padrões, tantos rótulos que são vítimas de preconceito vão ser cada vez mais vítimas de preconceito. Só que eu acho que tem um problema sério que é difícil de abordar. Eu acho que existe uma certa pulverização das pessoas que sofrem preconceito. A galera compara dores em vez de comparar causas. Vou explicar. A causa é óbvia. Não devemos julgar os outros por estereótipo nenhum. Caiu, ruiu essa ideia de estereótipo. Ah, se é mulher, jovem, bonita, logo, burra, objeto sexual, frágil. Sabemos que não é assim. Está cheio de mulheres nesses patrões, que são esportistas, que são fortes, que são... Nadas delicadas, pelo contrário, gostam de filmes de terror, é, são ousadas, enfim, você entendeu a ideia. Essa coisa de estereótipo não, não funciona mais. No entanto, é muito comum, ainda, a grande massa, e nós todos, em algum momento, acabamos por usar de algum estereótipo para julgar alguém. E o que acontece com isso? Por exemplo... Vem alguém me defender, eu tô sendo agredido por ser nerd e vem alguém me defender. E eu falo assim, não, peraí, mas você não é nerd, você não sabe da minha dor. É verdade, a pessoa não sabe da minha dor, mas a pessoa vê que eu estou sendo atacado de alguma forma. E ela quer, ela não consegue, ela não quer ficar calada, ela quer se levantar também, ela quer se manifestar também. E muitas vezes, muitas vezes mesmo, a galera nessa corrida de protagonismo, de ser respeitado, ser respeitada uh, no seu direito de ter a sua reação, de não ser um coitadinho, uma coitadinha que precisa de outros que o defendam, que a defendam, acaba rejeitando a ideia e acaba pulverizando as pessoas que são vítimas de preconceitos. E quer saber uma coisa? Eu acho que todo mundo é vítima de preconceito. Até o Bonito, que é vítima do preconceito, a Bonita, que é vítima do preconceito. Se bonito, logo burro. É um preconceito também. Ah, mas o bonito não sofre como eu que sou feio. Vamos parar de comparar o sofrimento da pessoa. Ela, o foco não está no sofrimento da pessoa. Ela sofre porque está sendo atacada. O foco está no ataque. A gente tem que olhar todo mundo para qualquer tipo de ataque baseado em estereótipo, ou não, qualquer tipo de ataque covarde... E a gente deve falar assim, por que você está atacando essa pessoa? E ajudar a pessoa. Claro que você não vai chegar e falar assim, não, tadinho, você é bonito, você não pode se defender. Você é mulher, você não pode se defender. Você é criança, você não pode se defender. Aliás, aqui no Brasil a gente está vendo mais de mil escolas ocupadas, está vendo que criança sabe muito bem se defender. Pelo menos adolescente sabe muito bem se defender. Qualquer um deveria estar se unindo porque está vendo que alguém está sendo atacado. Mesmo que o ataque esteja dentro das forças da pessoa. Porque veja bem, vai todo mundo atacar lá a pessoa que é canhota. Ah, canhoto, ah, e você fica calado, você fica calada, você fica, tira o corpo fora. Não é comigo. Eu sou destro, eu sou destra. Não é comigo. As pessoas que estão atacando os canhotos, você está vendo? Canhoto está sozinho. Canto não está sozinho. Gordo não está sozinho. Mulher não está sozinha. LGBT não estão sozinhos. Se alguém ataca um LGBT, me ataca. Eu tinha que fazer esse vídeo porque me incomoda, eu vejo a galera bloqueada. Eu vejo muita gente constrangida de se juntar a fileiras das quais ela não faz parte. Não pode ter branco numa causa negra, não pode ter negro numa causa branca. Não pode ter negro na Ku né Kahn. fica meio difícil. Mas falando assim, causas humanas, causas que não são causas de ódio. Quando são causas de direitos humanos, todo mundo deveria estar junto. E ao mesmo tempo... Você é rejeitado pelos dois lados. Se você vai assumir as dores do preconceito contra, sei lá, contra mulheres, e você vai falar para o cara, cara, não estou achando a menor graça disso que você está falando aqui nessa, nesses comentários desse vídeo. Vai vir, pode vir uma mulher falando assim, cara, eu sei me defender, beleza, eu sei que você sabe. Só que eu quero estar na porrada junto contigo, que eu tô puto com essa pessoa. Também você é criticado, sempre sou, pela pessoa que está... Atacando as mulheres, falando assim, ah, você é defensor de mulher, você, é... tá mentindo, você é mulher, dizendo que é homem. Ah, você deve ser esparro de mulher, você é um homem fraco, você ainda vive na casa da mamãe. Isso, esse vídeo é meio que uma chamada, uma gotinha de chamada, porque, sei lá, 50 pessoas vão ver esse vídeo. Para a gente assumir as causas uns dos outros, aceitar os outros nas nossas causas e aprender. Claro que quando você está entrando numa causa de uma outra pessoa, de uma cultura que você não conhece, se eu vou, por exemplo, para uma reunião de é, orgulho negro. Cara, eu vou sentar lá, vou observar e tentar descobrir o que, que eu posso fazer. O que, que vocês que vivem isso no dia a dia acham que uma pessoa que não é vítima de preconceito por ser por ser negra, eu tenho sangue negro, né? quase todo mundo tem, mas não dá para notar muito, só pelo nariz. Mas também nunca ninguém me é, agrediu por parecer negro, então eu não sou. E temos que desenvolver formas de conversar com esse pessoal e da gente trabalhar junto, não comparando as dores que a gente sente pelo preconceito que a gente sofre, mas comparando as causas. Como é que a gente resolve o preconceito? Tenho quase certeza que quando a gente começa a analisar por que, que as pessoas agridem é, certos estereótipos? Vamos descobrir que as causas dos preconceitos são mais ou menos as mesmas. Então todos nós estamos em torno do mesmo objetivo. A gente está em torno de iluminar zonas obscuras da nossa civilização, da nossa espécie, que levam as pessoas a ter preconceitos com certos estereótipos. Porque não são minorias, você vê que eu não chamo de minoria em nenhum momento, porque a maioria dos preconceitos são contra maiorias né? Negros, mulheres, outras pessoas sofrem por preconceito também, e todos nós deveríamos estar de braços dados para resolver esse problema dos preconceitos que estão já passando dos limites. É isso, espero que o vídeo seja útil para você, útil para alguém que você conhece, espero que você curta, fique à vontade para comentar, compartilhar. E é isso. Tchau, tchau! Viva bem. Quando tinha vídeo com 500 mil views, o pessoal sempre tinha alguém falar, o pessoal tem essa obsessão com, com gay, né, cara? Mas, veja bem, tá lá o adolescente se defendendo, manda a Força Nacional com um tanque de guerra em cima do adolescente. Acho que ele está reagindo a uma força um pouco despropor desproporcional. Eu acho que isso aqui é tipo um call to arms. Call to arms. Eu tô aqui escrito... Peacemaker, Stop the Fight, e estou falando um orange, né? A gente vai assume umas coisas, né? Eu assumo, por exemplo, que ah, o ateu é como eu, porque eu sou ateu, né? O ateu vai saber se defender muito bem, mas não, não necessariamente, porque ateu não está atrelado a saber se defender, né? Uma era que as pessoas aceitam a diversidade, muito mais do que aceitam, que admiram a diversidade como riqueza cultural, memética, é, genética da nossa espécie que não é muito diversificada geneticamente, não a gente é diversificado é, só culturalmente, mesmo memeticamente. Memética memética menos, memética menos. Se as pessoas em Júpiter fossem proporcionalmente o tamanho das pessoas no, na Terra, quantos metros teria uma pessoa em Júpiter? Não é tão fácil assim porque a gravidade é muito grande, isso provavelmente seria proporção contrária, né? a pessoa seria menor do que a gente. Olha, vale. é. Júpiter rende né, de Puts.